Oi pessoal, vou ensinar para vocês mais uma receita super fácil de apenas três ingredientes, o Matcha Latte. É uma bebida que pode ser alternativa do café e vai bem em qualquer hora do dia. Então eu vou usar duas colheres de sopa de Vegan Delight. Para diluir o vegan eu vou adicionar 100ml de água quente. eu vou adicionar a meia de chá de matcha, que é uma erva extraída de chá verde e ela traz mais foco e energia consistente ao longo do dia. Depois do de matcha, eu vou adicionar dois sachês de Sweet Lift, que é uma doce natural com mistério. Agora eu vou adicionar mais 100 ml de água para diluir o matcha. Para finalizar, é só misturar o matcha com o Vigna Delight.